Começa agora, programa Painel Livre, com a Cone Indiana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre, aqui pela TV Vale, Hoje vamos falar sobre a mineração, os garimpos na região de Diamantina, a fiscalização em nossa região. Quem veio conversar com a gente é o gerente de fiscalização do CREA, do CREA Minas, o Guilherme Rodrigues, aqui junto com a gente. Eu quero agradecer a você que acompanha pelo nosso site tvvalinete.com.br. Guilherme, que prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Marconi. Boa noite. Boa noite a todos vamos ter uma fiscalização aqui em Diamantina e um trabalho de preparo. né? Mas antes de a gente falar do preparo, que tipo de fiscalização é essa que vai acontecer? É, na realidade, a fiscalização ela é rotina, né? ela é diária. Porém, a gente tem alguns tipos de ações que a gente concentra a fiscalização em determinados segmentos. Então, na semana de 24 a 28 de julho, nós teremos aqui na região de Diamantina uma fiscalização regional dirigida, ou seja, uma FRD. Essa, esse tipo de ação tem por característica a concentração dos fiscais em algumas cidades polos no período de uma semana para poder verificar, para poder estar visitando empreendimentos de um determinado segmento, que no caso dessa que ocorrerá em julho será o segmento de mineração. O, o papel, por exemplo, o CREA é um órgão ambiental, é um órgão do governo. Para que o pessoal possa se situar, qual que é o papel do CREA nisso? O, o CREA é, um é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Não, nós, nós não somos um órgão público, nós somos uma autarquia federal. E não, não temos é, vínculo com, nem com o governo federal, nem com o governo estadual, nem com o governo municipal é uma organização independente, é uma autarquia federal com a missão de proteção à sociedade. Como proteger a sociedade? Fazendo as fiscalizações para verificar se as atividades de base tecnológica, ou seja, as atividades técnicas, estão sendo realizadas por profissionais registrados no Conselho e com a devida atribuição para essa realização. Então, é um órgão é, regulamentador das atividades de engenharia, agronomia. Lembrando que quando a gente fala de engenharia, nós não estamos falando apenas dos engenheiros. Estamos falando dos engenheiros, dos geólogos, dos geógrafos, dos meteorologistas e também do, dos técnicos e tecnólogos. Hoje, bom, como essa é uma fiscalização que acontece todos os dias, como você disse, né? hoje o, o, essa atividade garimpeira e diamantina já está mais adequada, vamos colocar, de que 20 anos atrás, como é que, tá, como é que foi essa evolução? É, com certeza, a cada ano temos evoluído bastante, não só na atividade garimpeira, como todas as outras atividades de base tecnológica. A sociedade vem se conscientizando mais em relação à necessidade de contratação de um profissional qualificado e o próprio profissional também tem visto a importância dele estar registrado e dele realizar a anotação de responsabilidade técnica junto ao, ao conselho. Nós temos obtido resultados muito bons, ano após ano, né? nós estamos é, aumentando o nosso volume de ações de fiscalização, de, em 2015 nós havíamos feito set, algo em torno de 71 mil ações de fiscalização, no ano passado já foram 122 mil ações de fiscalização e é, por incrível que pareça, com um resultado muito bom, que esse sim é o nosso objetivo, é o nosso sucesso, de redução na emissão do, do, de autos de infração, que seriam as multas. Então, ano passado, nós fizemos algo em torno de 122 mil ações de fiscalização e emitimos pouco mais de 2.400 autos de infração. Isso representa 2,1%. Então, se a gente fizer a conta ao contrário, 97,9% do que foi verificado já estava regularizado ou, se re, ou foi regularizado sem a necessidade de emissão do auto de infração. Olha, a gente tem visto né, a, durante muito tempo, né, é, muitas ações de fiscalização em cima da atividade de garimpeiro, dos garimpeiros. Né? E, bom, é claro que é preciso ter a ação de fiscalização em todos os segmentos, em todos os setores, é por isso que vai, vai ser melhorando, por causa da fiscalização, creio eu. Mas que tipo de contribuição, que tipo de contribuição o CREA pode dar para o garimpeiro, para o minerador? A gente faz é, as nossas visitas, né elas são orientativas. Então, a gente explica para os empreendedores, para os profissionais que atuam, na atividade garimpeira na atividade de mineração ah, o que é necessário para que eles estejam regularizados perante o conselho né? e é, alguma situação que a gente verifica inadequada que às vezes não é relacionada ao conselho, pode ser relacionada a, um, a uma questão ambiental por exemplo, como é de nosso conhecimento, nós também orientamos por exemplo se a gente visitar um empreendimento, esse empreendimento está fazendo uma captação de água no meio ambiente e ele está sem outorga, não é função do CREA Minas fiscalizar isso. A nossa fiscalização é, se tiver outorga, verificar quem foi o profissional responsável por essa outorga. Agora, se não tem a outorga, a gente orienta o empreendedor a buscar o órgão responsável no caso o Igan nesse exemplo o Igan para que ele regularize evitando assim qualquer é, paralisação da sua atividade vocês vão ter uma reunião é, com os mineradores né com os garimpeiros aqui da região quanto que vai ser para que que é essa reunião essa reunião o nosso Dentro desse papel nosso de, de, de, de ter uma fiscalização orientativa e preventiva é, nós, temos, nós estamos já há dois anos Adotando a metodologia de 30 dias antes Da realização da FRD A gente realiza, a gente promove uma reunião Com as lideranças locais Com os, uh, uh, os profissionais, os empreendedores envolvidos que serão visitados do, durante a FRD, com o objetivo de explicar para eles, mostrar para eles o qual que é o papel do CREA, para que, que o CREA foi criado e o que será verificado durante as visitas e quando essas visitas vão, vão ser realizadas. Para que? Para que o próprio empreendedor ou o próprio profissional, caso ele identifique que ele está fazendo, atuando, está tá com alguma irregularidade, que ele possa, que ele tenha um tempo hábil para regularizar antes da visita. Porque o objetivo da, do CREA ao visitar essas, esses empreendimentos é constatar a regularidade da atividade, não é detectar a irregularidade. E isso é que tem, isso tem contribuído bastante para esse sucesso que eu citei antes, ou seja, 97,9% do que foi verificado ano passado já estava regularizado ou se regularizou antes da emissão do auto de infração. Então, é uma preparação né, para essa visita, para essas ações de fiscalização. Desta forma, a ação ela fica é, mais célere, mais objetiva, fica boa para o fiscalizado e fica boa também para o conselho quando que vai que, quando e onde vão ser o que vão acontecer essas essas fiscalizações vai ser na semana de no, no, no, na questão do segmento de mineração a FRD vai acontecer na semana de 24 a 28 de julho né em algumas cidades polos como diamantina como Conceição do mato Dentro é, presidente Kubischeque datas então, é nessa região aqui da cidade de Diamantina. Diamantina ainda tem uma atividade mineradora muito forte ainda, porque a gente teve um período de explosão, né? E, é, década de 80, início das décadas de 90, e veio o senso comum dizendo que o garimpo acabou em Diamantina. Não, né? Não acabou. Não, não acabou. E quando a gente fala de mineração, é, é, é, a mineração é bem amplo, uhum. né? Às vezes a gente pensa só na diamante. questão do minério ou do diamante. Não, você tem a extração de areia, né? Que é um exemplo de uma atividade de mineração. Mineração é a retirada do, do, do material né? do, do, do solo. Isso é uma atividade de mineração. Então você tem vários tipos e todas essas serão contempladas nessa FRD. E essa retirada de areia, por exemplo, tem sido uma prática. É, constante comum aqui, muito forte aqui na região. Exatamente. Né? É. Temos diversos tipos de, de, de atividades de mineração aqui na região de Diamantina. Por isso é que ela foi escolhida para essa FRD. Sempre focou-se no diamante em Diamantina, mas a gente sabe do quartzo que tem por aqui, areia, tem vários outros produtos aqui que estão sendo descobertos agora. Exatamente. Né, pedreiras, pedreiras né? Né, inclusive pedreiras. Exato. Tudo isso são atividades de, de mineração. Uhum. Que é muito bom para a economia, né? que é muito bom para o não, desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem mineração. Né? As pessoas sempre é, apontam o dedo e criticam a mineração por causa do meio ambiente, mas é importante saber que... Se tem tecnologia, se tem conforto, é porque tem mineração. Né? Principalmente em Minas Gerais. Né? Em Minas, é. E, e, e vale, vale destacar também que, além da atividade FIM, que é a atividade de mineração, nós temos muitas atividades técnicas, atividades de engenharia, que são atividades de apoio à atividade de mineração. Por exemplo, um licenciamento ambiental né? é uma atividade de apoio. Um, a engenharia de segurança do trabalho é atividade de apoio, uh, inspeção veicular para os, os ônibus que transportam os funcionários é uma atividade de apoio. Então, são, são várias uh, atividades que estão, uh, que dão suporte à atividade FIM, que é a atividade de mineração. E todas essas atividades são verificadas, porque ao visitar o empreendimento, é, além do objetivo de verificar a regularidade daquele empreendimento, a gente verifica também a regularidade dos prestadores de serviço, ou seja, empresas ou profissionais que foram contratados pelo, por esse empreendimento para realizar essas atividades de apoio, atividades de manutenção, atividades é, de, de, de consultoria, é, Atividades de laudos técnicos Então é o, o, o universo é bastante amplo Olha, estamos falando sobre a fiscalização Que o CREA vai fazer em Diamantina no próximo mês E a gente está falando sobre a ação da fiscalização em mineração Muito importante que você acompanhe A, a gente vai estar tá recebendo aqui o gerente de fiscalização O Guilherme, né, que está aqui, o Guilherme Rodrigues a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.